de, por qualquer motivo, nós estivemos conectados em 2020. Por algumas razões, nós estivemos juntos em energia, em intelecto, em compromisso, em vida. Eu agradeço a, a, a, a esse emaranhamento quântico, energético, eu agradeço de coração essa parceria que nós tivemos em 2020, e que o Natal seja esse renascimento, essa reconexão, esse alinhamento da sua criança interior, da, sua, da nossa centelha divina com o Pai e com o Criador. As crianças estão sorrindo. As crianças verem a figura do Papai Noel e elas sorriem. Alguns adultos também, eu adoro. Mas por quê? Porque desperta em nós essa sensibilidade da nossa essência, da qual nós estamos aqui nesse planeta, para sermos felizes. Que essa troca de presente seja uma troca de energia também para a sua alma. Que o menino Deus abençoe a você com certeza, a sua família, a todas as pessoas que estão ao seu redor, o seu ambiente onde você está. E que em 2021 nós estejamos também comprometidos conosco com a nossa qualidade de vida, com a amorosidade que temos que ter durante a nossa caminhada. E que eu e você continuamos conectados para uma evolução quântica de energia, de luz, de alegria, de amor e de qualidade de vida. Um Natal lindo de reconexão. 2021 de prosperidade, saúde e alegria para continuarmos a nossa caminhada felizes aqui nesse planeta. Um grande abraço. Namaskar.